Graças e paz, irmãos, é um privilégio mais uma vez estar junto com os irmãos nessa tarde de segunda-feira, começando mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje nós faremos leitura na Palavra, no livro de Juízes, no capítulo 7, nos versículos de 1 a 18. Se nós fôssemos colocar um título hoje para esse estudo, nós colocaríamos como as bênçãos decorrentes da obediência a Deus. E diz assim a palavra de Deus no livro de Juízes, no capítulo 7, nos versículos de 1 a 18. Conta aqui a história de Gideão com os 300 homens vencendo os Midianitas. Nos diz assim a palavra. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava e se acamparam junto à fonte de Arod, de maneira que o arraial dos Midianitas lhe ficava para o norte no vale defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo para eu entregar os Midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Apregou após a pois, aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo vinte e dois mil, e dez mil ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão, ainda povo demais, faze os descer as águas, e ali tu os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, este não irá. Fez de Deus descer os homens as águas, então o Senhor lhe disse, todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber". Foi o número dos que lamberam, levando a mão, a boca, trezentos homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelho a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão, com esses trezentos homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas, Gideão enviou Todos os homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os trezentos homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele no vale. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse, Levanta-te e desce contra o arraial, porque o entreguei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desce tu com o teu moço para o arraial. E ouvirás o que dizem, depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com o seu moço pura até a vanguarda do arraial. Os midianitas e os amalequitas e todos os povos do oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão, e eram os seus camelos em multidão, inumerável como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão... Eis que um certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse, tive um sonho, eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos Midianitas e deu de encontro a tenda do comandante de maneira que este caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse, não é isto outra coisa senão a espada de Gideão? Filho de Joás, homem israelita, nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse, Levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os trezentos homens em três companhias, e deu-lhes a cada um as suas mãos, trombetas e cântaros vazios com tochas neles. E disse-lhes, olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial e direis, Pelo Senhor, Senhor e por Gideão. O livro de Juízes, ele nos conta a história de Israel desde a conquista da terra de Canaã até o começo da monarquia. Nesse tempo foi que surgiram os juízes, que eram principalmente chefes militares, mas que também resolviam as questões legais do povo esse livro ele ensina que o povo de Israel só continuaria a existir se fosse fiel a Deus. Enquanto a infidelidade sempre levaria à desgraça. Porém, há mais do que isso ainda. Mesmo quando a nação era infiel e a desgraça vinha, Deus estava sempre pronto para salvar o seu povo quando eles se arrependiam e voltavam para ele. Antes de nós entrarmos propriamente dito na palavra daquilo que Deus colocou no nosso coração para compartilhar com os irmãos, gostaria de convidá-los a fechar os vossos olhos para que nós colocássemos diante de Deus esse momento que nós estamos compartilhando e que Deus fale ao meu e ao teu coração aquilo que tem proposto nessa tarde a cada um de nós. Amém? Amado Deus, Pai Todo-Poderoso, Tu és Criador dos céus e da terra Aquele que detém na Tua mão O princípio e o fim de todas as coisas A Tua palavra foi lida nessa tarde, Senhor Fala o nosso coração Fala ao coração do Teu povo Aquilo que Tu tem proposto nessa tarde, Pai Não aquilo que nós queremos ouvir Mas o que Tu tens a nos ensinar E aquilo que Tu quer dizer a cada um de nós, Senhor Esvazia a minha mente, os meus pensamentos. Usa a minha boca, Senhor. Usa, Senhor, a minha voz para transmitir aquilo que Tu queres ao Teu povo, à Tua igreja, nessa tarde. Fica conosco, Senhor, pela ação do Teu Espírito Santo e em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Antes que existissem Reis sobre Israel, o povo era governado por líderes escolhidos por Deus, conhecidos como juízes. O primeiro grande juiz foi Moisés, quem tirou os israelitas do Egito, que foi sucedido por Josué, que liderou a conquista de Canaã e depois de Josué houve 14 juízes. Samuel foi o último juiz de Israel, ele que ungiu os dois primeiros reis de Israel, Saul e Davi, e depois disso, então, Israel passou a ser uma monarquia. Hoje nós vamos falar especificamente sobre Gideão. Dentre os 14, Gideão foi o quinto. Se contabilizarmos Moisés e Josué, para alguns é considerado como o sétimo. Gideão também conhecido como Jerubal, por que Jerubal? Jerubal porque venceu Abal. Foi um juiz que também é mencionado lá em Hebreus como um exemplo de homem cheio de fé e do Espírito Santo. O nome de Gideão significa lenhador, o destruidor, um guerreiro poderoso. Ele foi o homem que liderou a libertação do seu povo da opressão dos midianitas. Viveu num período em que o povo havia se voltado para a idolatria, adorando ao deus pagão Baal. E quem era Baal? Baal era o deus das sementeiras, representava o ciclo da fertilidade e era acompanhado pela deusa da sensualidade. Hoje ainda nós podemos ver a representação de Baal em pleno século XXI. Quem já viu aquele monumento chamado Obelisco em algumas cidades, este faz a representação a Baal. Os israelitas eles não se preocupavam muito com as coisas do Senhor naquele tempo. E assim foi que eles se tornaram presas fáceis dos Midianitas, constantemente eram saqueados por ele. Foi nesse contexto que o anjo do Senhor aparece a Gideão enquanto ele cuidava do seu trigo. A título de introdução, para nós entendermos o texto que nós lemos sobre a vitória que Gideão teve com os 300 homens, nós precisamos voltar um pouquinho no capítulo 6, para nós entendermos como foi que se deu essa situação. Diz -o no capítulo 6 que, a partir do verso 1, os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por sete anos. Sete anos o povo de Israel viveu oprimido, pelos Midianitas foi um, um período em que o povo vivia em cavernas vivia fizeram casas nas nas rochas e viviam praticamente escondido e diz que os Midianitas eram tamanha quantidade de gente que diz no verso 5, pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podia contar nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianistas, dos Midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão e vos livrei das mãos dos egípcios, das mãos de todos quantos vos oprimiam e os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E disse, eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, contudo, não destes ouvidos à minha voz. O povo de Israel havia se tornado, se misturado aos pagãos e às práticas pagãs na época. Então tudo isso fazia com que o povo passasse essa opressão. Vocês imaginem como se hoje nós quiséssemos estar com um pé dentro da igreja e um pé no mundo. Vocês já sabem o que que aconteceria conosco, né? A situação de quem anda nessas condições geralmente são situações precárias, são situações de empobrecimento, situações não só material, mas espiritual. Porque você não define a quem você quer servir, né? Então, assim andava o povo naquela época. O povo eh, fazia, plantavam, faziam todas as, as suas colheitas, mas não conseguiam, não conseguiam colher e usufruir daquilo que eles plantavam. Porque os midianitas, como diz a palavra, eles chegavam como gafanhoto e tomavam conta de tudo. Quem já viu um. um, uma, um, um uma quantidade de gafanhotos muito grande invadindo uma lavoura, sabe exatamente do que eu estou falando. Era mais ou menos assim que funcionava naquele tempo. Mas quem era Gideão? Gideão, ele não tinha experiência de guerra. Ele. apenas conseguiu fazer o que fez porque o Espírito do Senhor se apoderou dele capacitando para libertar o povo ele alegava ser o menor da sua família e pertencia ao clã menos importante da sua tribo conforme a gente lê um relato em Juízes no, no capítulo 6 dos versículos 15 e 16 que diz assim e ele lhes disse ai Senhor meu com o que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Então, quando o anjo do Senhor se apresenta para ele, a primeira coisa que ele faz... É olhar para as circunstâncias que ele, que ele se encontra naquele momento. Como diz a palavra ali, era o menor dentro da casa dele e o mais pobre. Ou seja, para liderar um povo contra uma, uma batalha, Gideon não tinha nem condições financeiras para entrar nessa batalha. Era o mais pobre. Nem a, nem a bênção da primogenitura ele tinha, porque ele não era o primogênito. E para a gente entender bem essa situação, vamos observar um pouquinho mais a fundo o que, que ele diz a respeito dessa situação. Primeiro vamos entender o que, que era um clã. Diz que Gideu era filho de Joás, do clã de Abiezer, e pertencia à tribo de Manasés. O clã é um grupo de pessoas unidas por parentesco ou linhagem, e ele é definido pela descendência de um ancestral comum. E pode ser definido também como um subgrupo de uma tribo. Né? E o que era uma tribo? A tribo era um grupo social da mesma etnia, que vivia numa comunidade sob a autoridade de, de um chefe. E a palavra nos diz que ele era do clã de Abiezer. Mas quem era Abiezer? Abiezer era um bejamita da tribo de Benjamin, um dos líderes das famílias descendentes de Manassés, foi o segundo de três filhos de Amolequete, a irmã de Gileade. E quem era Gileade? Gileade era filho de Maquira e, consequentemente, neto de Manassés, bisneto de José e bisneto de quarta geração de Abraão e Sara. Vocês conseguem perceber, quando a gente começa a buscar na genealogia de Gideão, qual era a descendência dele? Ele era um descendente direto de Abraão e Sara. Hoje, irmãos... Nós, diante das circunstâncias que nós passamos muitas vezes, nós acabamos desistindo, ou ficamos com medo de enfrentar circunstâncias, porque não temos condições, tanto materiais quanto espirituais, às vezes mas nós esquecemos que nós temos a descendência direta. Também de Abraão e Sara hoje. E uma descendência mais direta ainda, nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Mas voltando à história, a leitura que Gideão tinha de si mesmo era que ele não era capaz. Nós precisamos vencer as as limitações que nos são impostas pelas circunstâncias, a visão que Deus nos dá, ela é sempre maior que os recursos que nós temos. Essa é uma, é uma coisa que nós precisamos aprender, irmãos. A visão que Deus nos dá, ela tem que ser sempre maior do que os recursos que nós temos. Por que isso? Exatamente como diz no capítulo 7, para que a gente entenda, por que, que Deus faz assim? Diz aqui no capítulo 7, no versículo 2, disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos, Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Nós, muitas vezes, nós temos a pretensão de resolver os problemas diante das circunstâncias pelas nossas mãos, e muitas vezes Deus permite que a opressão continue nos apertando um pouquinho mais para que a gente reconheça, em todas as circunstâncias e em todo o tempo, por mais que eu tenha, por mais que eu possa, Deus é quem determina o tempo, o quanto, e aonde, e quando. Para que a gente entenda que não é pela força do nosso braço, e para que a gente compreenda mais do que isso, é que tudo é para a honra e glória do nome dEle, seja o que for que a gente esteja fazendo. Gideão, ele, pode-se dizer que ele era um guerreiro medroso naquele momento. Diz ali que, quando o anjo do Senhor aparece para ele, diz assim, o Senhor é contigo, homem valente. Olha o que, que o homem valente diz. Respondeu-lhe Gideão, Ai, Senhor meu! Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais contaram? Dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito. Agora nós estamos desamparados e nos entregou nas mãos dos midianitas. Deus reafirma para ele de novo. Vai nessa tua força... E livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu. Quando Deus nos comissiona para alguma coisa, antes de olhar as circunstâncias, nós temos que ter é a visão de quem nós somos perante o nosso Deus. Se é Ele que está mandando, irmãos, atravessa o mar, pulo de prédio, Faço qualquer negócio. Uma das coisas que a vida tem me ensinado é ser dependente de Deus. É diferente de eu querer impor a minha vontade, querer fazer as coisas porque eu acho pensando em mim. Quando eu me coloco diante de Deus para fazer as coisas de Deus, eu tenho que fechar os meus olhos e confiar cegamente pela fé que Deus é comigo e também é contigo. Creia, o Deus que você serve é um Deus vivo, é um Deus que pode todas as coisas. A primeira coisa que Gideão teve que fazer quando foi comissionado por Deus foi destruir o altar de Baal que pertencia ao seu pai conforme Deus ordenara e construir um altar ao Senhor. É necessário nós eliminarmos os ídolos da nossa vida. Tudo aquilo que a gente idolatra ou idolatrou tem que sair fora. Completamente. Servir a Deus, a palavra nos diz, é clara, não podemos servir a dois senhores. Ou a um, ou a outro. E aqui, ainda no capítulo 6, nos versos de 25 a 26, nos diz a palavra, naquela mesma noite lhe disse o Senhor, toma um boi que pertence a quem? Ao teu pai, a saber o segundo boi de sete anos, e derriba o altar de Baal, que é de quem? Do teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica o Senhor teu Deus um altar no cimo desse baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto com lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Olha o que o anjo do Senhor coloca para Gideão naquele momento. Vamos pensar nós numa situação agora. O anjo do Senhor chega para nós e diz assim, ó. Pega o boi que é do teu pai e os ídolos do teu pai, mata e usa os postes ainda para fazer de lenha. Não é fácil, né irmão? Se fosse meu, ainda era mais, um pouco mais fácil, mas quando é do meu pai, fica mais difícil. E isso foi uma das perguntas que me, me perguntei muito. Por que Deus fez com que Gideão pegasse o que era do pai dele e não dele? Porque tudo aquilo que é meu é mais fácil de eu me desfazer. É mais fácil de eu responder. Quando eu tenho que responder pelo que é do outro, tudo que eu fizer, as consequências vão implicar diretamente em mim. Então, tudo que Gideão tinha que fazer naquele momento, era mexer nas coisas que eram do pai dele e não dele, ele teria que responder ao pai dele. E tudo quando a gente vai mexer no que é dos outros, é mais complicado. Porque a gente fica com a responsabilidade, É como a gente diz, eu ah, fiz um negócio. Ah, não deu certo, eu oh, perdi o meu dinheiro, agora se eu estou trabalhando numa empresa e eu estou trabalhando com o que é dos outros, eu tenho que me reportar aos outros. Então a responsabilidade aumenta sobre o que é dos outros, mas quando nós estamos sobre a mão e a graça de Deus, irmão, não interessa se é meu, se é teu, se é do outro, estando debaixo da graça de Deus e aí que vem a beleza do exercício da fé. Eu tenho que confiar no Deus que eu sirvo, no Deus que me manda. Então, por isso, quando Deus diz a ele, pegam o boi quebra o, o poste e faz dele lenha para acender um, queimar aquilo lá servir de holocausto Gideão poderia dizer é Deus está mandando, eu vou fazer vamos lá, né mas não foi assim que ele fez também mesmo querendo fazer a vontade de Deus e olha que coisa interessante diz na sequência que ele toma dez homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera, temendo ele, porém, a casa do seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Então, tipo, vamos esperar todo mundo dormir, vamos lá, vamos pegar as coisas e vamos resolver essa situação. Estou fazendo o que Deus me manda, mas não vou deixar rastro para que vejam que fui eu que fiz alguma coisa. Ou seja, ele ainda quis fazer no oculto. E Deus quando te comissiona para fazer alguma coisa, é aquela situação, irmão. Mostra a cara e vai em frente. Dê nome aos bois. Naquele momento... Ainda que ele tentasse fazer isso de uma forma escondida, olhem que interessante o que que acontece. Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, sempre tem alguém que vê, né, irmão? Sempre tem alguém que vai perceber a situação. levantando depois de madrugada os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado, e o poste do que estava junto dele cortado, e o referido segundo o boi oferecido no altar edificado. E uns aos outros diziam, quem fez isso? E perguntando e inquirindo, disseram, alguém viu, né? Gideão, o filho de Joás, foi quem fez essas coisas. Então os homens daquela cidade disseram a Joás, Leva para fora o teu filho para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Porém, Joás disse a todos os que se puseram contra ele, Contenderei vós por Baal? Livrá-los eis vós? Qualquer um que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, que por si mesmo se contenda, pois derribaram o seu altar. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado de Jerubal, porque foi dito, Baal contenda contra ele, pois ele derribou o seu altar. Aqui, irmãos, nós temos uma situação clara de um homem que mesmo confiando em Deus, teve o seu momento de medo, teve o seu momento... de sentir o peso das consequências sobre si diante dos atos que ele havia cometido e como de fato aconteceu mas o resultado a palavra nos diz aqui que o que parecia que ia ser uma desgraça virou atestado para que ele tivesse a condição de fazer aquilo que Deus o comissionou para fazer que era reunir 300 homens e derrotar os Midianitas. É difícil diante de Deus muitas vezes nós tomarmos atitudes... Firmes, convictos de que Deus está na frente. Porque a gente teme as consequências. Mas como a gente viu, irmãos... Nós precisamos... Entender que a visão que Deus nos dá tem que ser maior que os recursos que nós temos, sempre diante dessa confirmação dos sinais que por ele solicitado porque ainda ele pede sinais depois ele ainda começa a pedir a Deus, mas senhor, é mesmo para mim fazer? não, mas se for assim, vamos ver o que diz a palavra ali tornou o Senhor, já que eu sou contigo, ferirás os midianistas como se fosse um só homem. E ele respondeu, se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me fala. Rogo-te que daqui não te aparte até que eu volte e traga a minha oferta. E deponha perante ti. Respondeu ele, esperarei até que volte. Entrou Gideão, preparou um cabrito e bolos asmos de uma efa, farinha e fez... Toda a preparação Porém o anjo de Deus lhe disse Toma a carne e os bolos asmos Põe sobre a mesa Sobre essa penha E derrama por cima o caldo E assim fez E estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado Que trazia na mão e tocou A carne e o bolo E os bolos asmos Então subiu o fogo da penha E consumiu a carne e os bolos E o anjo do Senhor desapareceu Da sua presença então viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse, ó valente de novo, ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Irmãos, mesmo diante das circunstâncias mais difíceis, eu sei que dá um medo, e que muitas vezes a gente treme, e por mais que a gente saiba que é a ordem de Deus, a gente fica com o coração apreensivo em determinadas circunstâncias. Mas creia, o Deus que te comissiona é o mesmo Deus que é fiel para cumprir com a promessa. Deus nunca colocou nenhum dos seus filhos em situações desastrosas. Que no final fizesse com que a gente se sentisse só. O que nós precisamos entender é que quando nós somos comissionados por Deus para fazer as coisas de Deus, nós temos que estar à disposição dos propósitos de Deus e não aos nossos. Ser um homem de Deus, é ser escolhido por Deus para servi-lo de uma forma individual ou coletiva, mas é preciso que a gente tenha quatro características específicas para cumprir essa convocação. Eu diria que são os quatro pilares para que nós pudéssemos executar com excelência as coisas que Deus nos comissiona. A primeira e não o menos importante delas, eu diria que é a obediência. A obediência, como nós vimos no caso de Gideão, a obediência ela é vital para que Deus possa agir nas nossas vidas e através das nossas vidas para cumprir os seus propósitos. Em Provérbios, no capítulo 3, nos versos de 5 a 6, nos diz assim: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, Confia no Senhor, não monta naquilo que tu entende, não, não tenta montar no teu entendimento, não, não te cerca daquilo que tu vê, daquilo que tu conhece, daquilo que tu tem por palpável. Confia no Senhor de todo o teu coração. Assim começa o versículo. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. O que, que são veredas? Veredas é um caminho estreito, é um caminho secundário pelo qual se chega mais rápido a um lugar, seria um atalho, digamos assim. Até isso. Muitas vezes nós acabamos procrastinando muitos comissionamentos de Deus. Depois eu faço. Agora não tem condições. Deus, Ele está esperando a mim e a você o tempo todo não lemos na palavra ali? mesmo quando a gente pede um sinal Deus ainda, eu, não, eu te espero vai lá, eu te espero porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo Deus espera um dia, uma semana, um ano Irmãos, comigo Deus esperou 30 anos. Eu, eu fui chamado para esta obra quando eu tinha 13 anos. Mas eu resolvi que eu queria ser jogador de futebol. E fui. E Deus até permitiu eu caminhar um bom tempo. Só que chegou num, num ponto em que não foi mais possível seguir adiante, porque eu tive um problema de lesão. Acabou o meu sonho antes mesmo de começar. Mas Deus ainda estava me esperando. Eu havia pedido um sinal a Deus. E Deus havia me dado todos os sinais. Só que também, irmãos, assim como Deus espera, não tarde... Em cumprir a vontade dele Porque quem perde não é ele Somos nós Quando nós tardamos De cumprir Com os propósitos que Deus tem Para a nossa vida Para nos usar na sua obra Deus quer nos usar Deus quer me comissionar Te comissionar Para ser bênção Dentro da sua obra Em alguma coisa Deus vai achar Para te colocar Creia nisso Ore por isso. As portas vão se abrir no tempo certo. Além da obediência, nós precisamos também ter disciplina. Em 2 Timóteo 3 de 16 e 17 diz assim: Toda escritura é inspirada por Deus e útil para a repreensão, para a correção,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 experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nos transformar pela renovação da nossa mente. Nós temos a mania de buscarmos o tempo todo uma determinada zona de conforto, nela achar aquela poltroninha, sentar e ficar ali descansando. Deus, como nós vimos na história de Gideão, Deus procura homens e mulheres que estão dispostos a fazer a sua obra de uma maneira voluntária. Deus tem falado à sua igreja, e aí vem um dos motivos, irmãos, porque muitas vezes é interessante, nós almejamos a volta de Jesus, falamos na volta de Jesus, buscamos ter a visão dessa volta de Jesus mas muitas vezes nós não nos mexemos para que isso aconteça ficamos parados como nós vimos no, nos outros estudos em que falamos sobre visão o povo, geral, o povo de Deus geralmente tem a visão não primeiro as minhas coisas depois as de Deus não, irmãos, primeiro as coisas de Deus Depois as nossas Já disse Jesus Buscai primeiro o reino de Deus E a sua justiça As outras coisas nos serão acrescentadas Não ao contrário Isso nós precisamos entender E não menos importante Dentre as quatro características que eu citei Talvez a mais Ou aquela que é o pilar principal para que Deus possa construir essa ponte para que nós tenhamos vitória sobre as situações é a fé. Em Hebreus 11:6 6 diz de fato sem fé é impossível agradar a Deus. Veja bem. Não é nem possível ou mais ou menos. É impossível sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que se torna o que? Galardoador daqueles que o buscam. O que é galardoador? É aquele que consola, é aquele que compensa, é aquele que te dá o aval daquilo que tu vai fazer e te traz a recompensa ali, junto. Então Deus nos dá a certeza dessa vitória. E assim ele foi fazendo com Gideão em toda essa situação. Quando Gideão pede um sinal, eu lembrei de uma situação que muitas vezes a gente... A grande maioria de nós, quando pede um sinal, a gente, eu me lembrei que primeiro a gente quer ver para depois crer. Tem muitos tomés ainda hoje. Isso não é fé, irmãos. Deus, assim como a Gideão, ele garantiu paz e tranquilidade no capítulo 7, quando Gideão ainda estava ali, já separado os homens, conforme Deus havia comissionado para que ele o fizesse assim, ele ainda estava dentro do coração dele, vejam as primeiras situações, primeiro quando ele tem que mexer nas coisas que é do pai dele, Deus começa a preparar ele ali, depois quando Deus vai usá-lo, ele sim, direto, Ainda assim, ele estava ainda receoso, mas será, Vou, 300? Imagine, irmãos, que Gideão estava, num primeiro momento, com 32 mil homens à disposição. Assim é eu e você, qualquer um de nós olhava, os midianitas podiam estar os milhares, como o Gafanhoto, bom, 32 mil, 32 mil dá, um, dá uma batalhazinha boa, né? Dá para dá a gente garantir pelo menos que a gente vai sair daqui vivo com uns 10 mil. E dentro esses 10 mil eu posso ser um. Mas o que Deus faz? Vai eliminando, eliminando. Na primeira. Na primeira, 22 mil são apartados. Para ficar só 10. Eu, eu imagino, irmãos, que ali deve ter dado uma dor no coração de Gideão quando ele viu 22 mil homens sendo apartados, assim, bom, ficamos, bom mas ainda tem 10 mil, né? Eles são muitos, claro. Bom, mas ainda temos 10 mil aqui agora. Aí Deus calma. Ainda não. Desses 10 mil, sobram só 300. Ali eu acho que, sabe aquela dor que dá no estômago da gente assim, quando a gente está diante, se alguém já sentiu essa situação, quando a gente está diante de uma situação difícil e, e tu tem que tomar aquela decisão rápida assim, que dá aquele, aquele frio na barriga assim, eu acredito que aquilo deve ter subido e descido em Gideão umas dez vezes mais ou menos assim. Se tivesse um sal de fruta lá, ele tinha pedido. Mas o que, que Deus faz com isso, irmãos? Deus faz coisas exatamente para que nós não venhamos a nos gloriar pela força do nosso braço. Quando Deus diz para ele no capítulo 6, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu, é como se nós olhássemos, mas como assim na minha força? Só que muitas vezes nós esquecemos, irmãos, que maior é o Espírito que está em nós do que o Espírito que está no mundo. Esse é o Espírito que nos capacita para entrarmos nas batalhas e vencermos as guerras. O Espírito Santo de Deus é aquele que habita em mim e em você e está sempre pronto para nos ajudar, nos auxiliar, nos fazer vencedores, para que o nome do nosso Deus seja glorificado em todo o tempo, através das nossas vidas, que é para Ele e por Ele que são criadas todas as coisas. Quando começa a batalha com Gideão, como a gente viu, a luta começou dentro da própria casa dele. Teve que destruir os ídolos, mas a bênção de Deus se seguiu. Então, irmãos, uma pergunta que eu quero colocar para os irmãos: quem é o teu Midianita hoje? Quem é o Midianita que te oprime? Quem é o Midianita que te faz sofrer? Quem é o Midianita que tem te tirado o sono? A opressão... Conforme nos diz a palavra ali... A opressão foi uma coisa permissiva de Deus... Deus usou o próprio povo, os próprios midianitas, para disciplinar o povo de Israel. Muitas vezes a gente acha que as situações adversas que acontecem na nossa vida. Eu já vi muito, muita gente diz, ah, isso é obra do diabo. Ah, é obra do diabo. Muitas vezes, irmão, Deus está usando. A opressão para nos disciplinar, para nos tornar fortes, para moldar o que precisa ser moldado, para transformar, para renovar a nossa mente. E pela fé, eu e você, podemos confiar que tudo o que está acontecendo hoje na nossa vida, tem absolutamente a mão de Deus por trás para nos transformar de alguma maneira. Muitas vezes as pessoas pensam que a opressão é uma influência espiritual e ela até pode ser, mas não significa que a pessoa pertença ao inimigo. Em 1 Pedro 5, 8 diz assim, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. O inimigo, ele ataca as nossas fraquezas, ele pode nos causar sofrimento, provocar tentações mais fortes ou simplesmente até piorar o que já está ruim. Pode até tentar nos convencer de mentiras destrutivas, manipular, sufocar a nossa vida, os nossos problemas também podem ter causas naturais ou ser fruto das nossas ações. Porque a gente colhe também aquilo que planta. Talvez eu e você estejamos hoje colhendo frutos das nossas ações passadas. Hoje talvez as tribulações, as opressões que nós temos passado e sofrido sejam consequências das nossas ações. Então, irmão, nós temos a mania sempre de achar um culpado para o que nos acontece. Já vi muito, muita, muita pessoa dizer assim, ah, isso é coisa do diabo. O diabo às vezes está bem quietinho lá, só ainda é capaz... Hã? E eu não. Nem fiz nada. Nós precisamos assumir a responsabilidade das nossas ações. E precisamos confiar em Deus. Na sua capacidade de nos moldar, de nos transformar, para sermos aquilo que Ele tem proposto para as nossas vidas. Não é fácil, não. Jesus nunca disse que ia ser fácil. Mas sempre disse que ia estar conosco todos os dias da nossa vida. Os grandes homens de Deus tiveram reveses, altos e baixos, como eu e você temos hoje também. Mas assim, como a palavra nos mostra e nos diz que todas as vezes que esses homens, assim como eu e você, nos colocamos diante da presença de Deus e Amamos a Deus Deus responde Sempre respondeu E vai continuar respondendo E como disse no início Tantas quantas as vezes Nós tenhamos errado Deus está sempre pronto A nos perdoar A nos purificar a nos tornar santos. Não se é covarde Diante das opressões. Não lute sozinho. Deus criou a igreja para o nosso bem. E a oração, irmãos... Ela é a chave da vitória sobre a opressão. Veja o que diz em Tiago, para finalizarmos, no capítulo 5, dos versos 13 a 16. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para ser descurados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Para encerrar, nós falamos que se tivéssemos que dar um título para esse tema de hoje, seriam as bênçãos decorrentes da obediência. Nós vimos que situações nas narrativas através da palavra o que acontece quando somos obedientes mesmo que com medo tenha fé tenha atitude tenha disciplina Deus é contigo em Deuteronômio 28 nos diz assim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 mas por sete caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Gideão, quando... com os trezentos homens...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 se colocado assim para que nós possamos ver o reino voltar mais rápido, irmãos fazei como eu fizer vamos amar como ele amou suportar as injustiças renegar o nosso próprio eu como ele fez servir como ele serviu obedecer como ele obedeceu e andar como ele andou. Que o Espírito Santo possa ter falado e ministrado ao teu coração nessa tarde, através dessa palavra, assim como ministrou o meu, e que nós possamos, como igreja, estarmos cada vez mais unidos, confessando os nossos pecados uns aos outros, orando uns pelos outros, cuidando uns dos outros como verdadeiramente um corpo aonde Deus tem de forma poderosa abençoado a cada um de nós Deus seja contigo nessa semana que a opressão que o teu Midianita tem feito sobre ti nessa semana caia por terra que tu assim como Gideão possa, em nome de Jesus, obedecer e fazer aquilo que precisa ser feito para que a tua vitória aconteça e o nome de Jesus seja exaltado através da tua vida. Amém.